Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vamos pra cima, vem pra cima, vem pra, pra, pra, pra cima, vão pra cima, assim, ó. Ah, ei. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Ei, João, dá licença, eu trouxe a linha. Você tá ligado que essa vez é minha Esse é o tênis, eu trouxe a rima dente, mano. O dois do aqui é o pimentinha. É, só pra você entender que eu vou ter reparar eu vou olhar, eu trouxe um sol escaldante. Pode ter certeza que você eu vou secar ó, ah, ah. Aprende como eu faço sem secar o vim pai Olha como eu chego se eu sou o pai Só pra entender, Da minha frente que a pouco você sai Tô vendo a sua camisa, é até da hora Eu tô vendo que eu extrapolo Sua camisa é até da hora Mas eu sou frio calculista como se eu viesse lá do polo Só pra você entender Como eu faço até aumentar o volume Como se eu viesse do polo Só porque eu vim caçar um milhão de vagaluz uh, Passa o microfone, paizão é isso! Tênis na voz, família! Vem! Vem! Vem! Tô ligado que é a sua, a sua vontade Eu tô ligado que a sua mente é conforme. Cê fica apontando a arma os esquisitos Mas esqueça dos pequenininhos Tô ligado que você não é desse jeito Mas nasceu preconceituoso mas aqui não tem preconceito, aqui tá ligado, é mais e sossego Mas eu não vou pisar em ninguém, mas eu vou chegar no sistema de bandido Para arrumar o seu sistema É isso família, valeu! Pode segurar, pode segurar Aí, vamos para a votação no primeiro round Quem gostou das rimas do dois gordo faz barulho? Quem gostou das rimas do Denis faz barulho oh. 1 a 0, 2 gordo, fechou? Denis terminou, volta mais 30 segundos, fechou? Paizão, mata ele pai, amassa, sem dó Quero ver matar ele, ei. Quero ver matar ele, ei! ei. Quero ver matar ele, ei. Ei. Ei. Ei. Ah, vou chegando de mansinho, vou chegando devagar Vou pisando no infinito como a sua armadilha, sua armadilha é cheia de combate e prostituição. Tô ligado que você é um momento trágico, morto, monstro e trágico. Você fica na tela de televisão, imaginando os dias da sua sucrificação. Tô ligado no momento. <risos> É isso, família! Esse foi o Denis A2. Quando responde firmeza, DJ! Ei, ei, ei, ei! tava escrita desde o um prefácio, covarde é o um cão, sua cima velha é igual Eustácio totalmente diferente eu vou dizer, só uma pegada pra você desenvolver até falou uma fita de bandido, eu vim te tirar da lista, aqui da central você sai dormido, já era com certeza vai sair expulso, desculpa camarada olha o que pulsa no meu pulso como que eu sou preconceituoso na moral, repara no pretinho a nossa cor é até igual mas tem o que falar, cê vai representar, tô vendo que até não vou Continua assim, continua fazendo assim, porque você não vai passar, te bati foi facinho. Oh! Certo família, vocês ouviram vocês botam por ordem de rima. Quem gostou das rimas do tênis, faz barulho. Quem gostou das rimas do Dois Gordo faz barulho. É isso, família, 2 a 0 pro Dois Gordo. Muito obrigado, meu mano, parabéns. Satisfação, ele passou, você foi eliminado dessa.